Galera, hora da verdade, mano. O que, que a gente faz nesse top, velho? Gwen, Gnar, Garen, Irelia, Pop, Orne, Volibir. Puta merda, galera. Fudeu, mano. O que, que é isso aqui, mano? Tá, galera. Lá vamos nós, mano. O que será que o João Bigode faria, mano, numa situação que ele está contra chogata, tá ligado? Dora Shield ou Dora Dano mesmo, né, mano? O que o João Bigode faria? Mano. Vambora. Bom, dá pra fazer o quê? Quebra passos com cutelo, né? Só o restante que eu não vou saber direitinho da melhor maneira, né? Mas vamos ver o que, que sai disso aqui. Espera. Um, dois e... Tô girando, tô girando, tô girando, tô girando. Pega. Pega. Pega. Pega. O Xin Zhao tá querendo vir aqui, mano. Então eu vou deixar esse cara o mais low se Morri. Morri, morri, morri. Vai flashar de mim, vai flashar de mim <risos> Batei logo, velho. Batei logo, paz de graça, batei logo Que? Não ganhei assist Meu Nossa, tem um 5 de farm, ele também tem 5 Mas ele tem uma big wave inteira Nossa, não ganhei nem assist, galera Mano, por que que eu tomo slow do Shogat? Eu só, eu só não tô entendendo esse slow que eu tomo, mano Caralho, mano, não foi bom ir pra cima dele, não Que porra é essa, velho? Que isso, mano, o cara tá sendo o cacete de mim, mano Salve de Leuza. Tá salve de Agora você mata, pai. Calma. Ai, se! Mano, tô entendendo esse. Esse jogatão, não, galera. Pagando de gostoso, mano. Porque você tá top, cai alto fio, galera. Caímos alto fio top. Tive que lançar esse Garenzinho aqui mesmo, mano. O melhorzinho que tá tendo. A chance de eu morrer aqui é alta, galera. Mas só se vive uma vez, mano. <risos> Pode pegar o restante aí, filho. Já roubei os grandão. Maravilha Pressão top em dia, check Posso dar B aqui também, check Ou eu fico pra dar uma zaralhar Tem um aqui, né, Zé? Então toma Toma essa girada mortífera Morri, morri, morri Acho que eu vou morrer Nossa, ainda bem que eu não tomei isso, não Morria Galera, acho que eu se, deu, se eu der a win nele aqui agora Acho que eu mato, né? Ah, pingaram pra eu tomar cuidado Eu ia, dar, eu ia fazer próximo mano Mano, que vontade de tentar dar vai esse cara, mano a Moral, velho Ai, meu Deus, vou tentar, pera. Mas não vai ser dive, não. Se for dive, eu vou morrer, certeza. Esperar gastar skill na wave, tá ligado? Quando ele gastar skill na wave, eu vou, ó. Se liga. Esse aqui é uma táticazinha de que todo top laner pode fazer, ó. Só que se ele não usar skill top, é porque ele tá ligado. Ah, velho, era tudo um bait, velho. Que isso? Que flash é esse, velho? Que isso? Que isso, galera? Ai, velho, eu espero, um Pokaúnio. O a... que. que... Ai, eu também sou um pastel. A ganância matou o homem, galera. Tô indo embora, tô indo embora, tô indo embora. Fiz ele perder o carreto. Ele tá tirando minha pink? Não vai tirar, não. Não vai ter o gold da minha pink. Não vou deixar ter o gold da minha pink. Caralho, eu fui muito cuzão não deixando ele ter o gold, velho. agora eu vou pra cima, filhão. Aqui você tá pedindo pra tomar um dano. Eu acho que ele me mata, mano. Não sei porquê, mas eu acho que ele me mata. Nhaki, né? Liga Opa, nossa mano, que isso já, Nossa, já ia bater uma tristeza em mim, mano E também que aquele itemzinho pegou, mano Do dois aqui, véi Nossa, já ia bater um trem ruim em mim na hora Um sentimento ruim assim, mano, na hora já Nhaque Mordeu eu aqui, mordeu eu, né Do nada a tristana top com dois itens também Nossa senhora, tá forte aí, mano O cara pegou um first break recheado, né, velho? Nossa, moideu assim, forte, né então, Eu acho que é muito perigoso eu ficar na side assim com o um mapa escuro, hein, mano Será que eu tento fazer uma graça nessa Leblanc, mano? O foda é que eu não tô nível 11, né Melhor não, né, galera Você tá aqui, Leblanc, será? Tá, né Como é que eu sabia, hein Hum, deu o daninho, hein, mano? Morri. Morri, morri, não tem nem como sair. Será que tinha tinha nada, né? E aí, casicão, se eu tivesse meu, os meus negocinhos certinho pra usar nesse casicão, acho que eu dava all-in nele. Se bem que ele tem 1.600 de vida, né? Deve ter um casicão aqui de ladinho, ó, galera. Dá um tab pra eu ver o frag aí, ó. Não tá com aquele frag aí, assim, cabuloso, só que eles tem muito gold de torre, mano. Os caras levou três torres, só não pegaram barricada mid, aliás. Mas os caras tem muito gold de torre, mano. Por isso que eles tão fortes. Nossa, o casicão roubar tem um sonho, mano. Ué Mas por que ele não tentou antes? Nossa, como eu queria ter ult, véi <risos> Flashou pra onde, Zé? Aonde que foi esse flash aí dele? Demácia, filho Flash na base que eu dou o Prime, certeza, Renan? Aqui o flashzinho, pai já vem deslizando aí na melhor maneira plausiva aí, meu príncipe. Bota de attack speed é muito melhor. Eu também tô sentindo isso aí. Acho que não vale a pena eu querer ficar tentando matar a Leblanc não, galera. Porque eu não tenho nada de MR, mano. Esse cara me dá muito dano, velho. Só se ele vacilar, tá ligado? Só se ele vacilar. Se ele der face check aqui, nós tenta. Se ganhar deu Primezada, fechou, Vini. E eu roubando a jungle aqui enquanto os cara vai lá no Baron. Acho que não tem como eu fazer nada não, né, mano? É só roubar a de água inteira. N roubar a de água inteira. Vou dar B. Posso dar B e TP lá, hein, mano? Será que eu faço isso, velho? Nossa, que vontade de dar um btp? Não vai, eu vou arrumar nada lá, né, mano? A vontade de dar um btp, ali era grande, hein, mano? Nossa, vocês demorando pra fazer esse Baron, mano. Ué, mano, eu podia ter dado TP? Que? Por que, que os caras não fez Baron? Que isso? Era Free Baron, mano. Não ia de Lecin, mano. Meu sonho tá de Lecin aqui, só que ele foi banido, né, mano? Fez? Spike pai trollou. Ó, oh, o Pai que trollou, mano. Mano, a gente faz algo aqui. Nossa, velho. Olha como que os caras trollam, né, mano? Olha como que o League of Legends funciona, galera. Que doideiro o jeito que o LoL funciona, né, mano? Era só os caras usar o Baron, velho. Vai lá e se matou. Olha o flash do outro ousado. Mano, eu não compro esse aqui não, velho. Acho que ele me mata, mano. Não sei porquê, mas eu tô sentindo isso. Eu vou ultar esse cara e sair daqui, mano. Caramba, mano, na moral, velho, esse Shogat aí, galera Que medo desse cara, mano, é uma máquina, mano, que que é isso, velho Pô, maior forte Shogat, né, mano Eita, Ari, olha o trabalho que você tá dando pra nós aí, Zé Tem dano pra matar esse cara? Acho que não, né Ó, é. oh, pegou o Charme? Ó oh. É um pai que louco por aqui, mano. Ué, galera, o sonho tá tendo, viu? Três minutinhos, mas tem algo, mano. Um pequeno sonho aqui tá acontecendo, mano. É bem pequeno, mas tá, mano. Tristaninha vai trollar lá no top. Deixa eu subir pra dar... acompanhar alguma coisa. Tô só tirando o pink, né, mano? Ó a máquina de tirar pink. Dá uma conferida aqui e dar B. Vai, mano. Tem game, hein, família? Vou mandar um tem game aqui. Tem game pra porra, filho. Olha o Shinzau na prontância. Olha o Shinzau na prontância. Pegou. A Jana levanta, levanta Drag vai ser nosso, talvez O Shogat ainda pode roubar, tem que tomar cuidado É bem a carinha do Shogat usar um flash pra roubar isso aqui, mano Então eu vou focar ele, que se foda Ó, oh, pegou Valeu, Carlos Nifesto, mano Muitíssimo obrigado aí pelo seu tweet Primezão, meu lindo Seja bem-vindo aí, valeu pelo apoio, papai Vou tap... oh! Tá vendo como é que pega o safado? Nice, porra Baron agora, né? Ah, nem fodendo que esses caras vão pegar eu, velho. E aí, Alex, você não quer ir não, velho? Aí, ó, era todo um bait, ó. Matei. <risos> A Jana matou na real, né? E eu tenho ult pra esse cara, bora que eu tenho ult pra esse cara. Olha o Garenzinho, galera, fala dele Caramba, é GG? Ganhamos, meu Deus Ganhei de Garenzinho pela primeira vez Nossa, mano Olha, mais um aqui Pra falar que nós carregou Mais 50 no gold Ai, quase Caramba, galera Fala do Garenzinho Fala dele, mano Pega Pega